Amigos, nós, eu e a Madalena, estamos hoje num local aqui na cidade de Limeira, denominado Cantinho do Vovô. E nós estamos hoje aqui com o nosso amigo Ayrton, aquele mesmo que nós fizemos aquela pequena reportagem sobre as plantas lá na horta dele, que hoje o pessoal está gostando muito, está elogiando bastante, aqui está ele mais uma vez desenvolvendo nesse local uma horta que se dá o nome de horta mandala porque ela é feita de uma maneira circular, né? tem muitas por aí, tem vários tipos que eu tenho visto e ele está aqui hoje com a equipe dele que ajuda ele nos finais de semana nesse pequeno lugar para que os nossos queridos anciãos possam ter o pão de cada dia bem melhor. Né? O alimento natural, como vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos algumas frutíferas que foram plantadas, porque, na verdade, o que acontece? Esse local não é velho, é um local novo. Então, tem que ser feito tudo corretamente, para que daqui a alguns anos eles tenham também... Frutas como, por exemplo, esse pé de Amora que eu tô mostrando para vocês aqui ao lado do pé de Amora, nós temos um pé de caqui que está ali. Ó, ali nós temos uma qualidade de manga. Não sei precisar qual, mas nós temos uma qualidade de manga e aqui pelo jeito tudo indica que é um pé de pera esse daqui logicamente eles vêm plantando com muito capricho com muito carinho e isso tem sido muito bom aqui nós temos um pé de pinha ou algo da família do conde não sei qual é e eu fiquei feliz porque eu e madalena trouxemos de minas gerais sementes de goiaba vermelha. E qual não foi a nossa surpresa quando chegando aqui hoje eu olhei para esse pezinho de goiaba vermelha e perguntei assim para ele Senhor Ayrton, quem foi que te deu essa muda de goiaba vermelha? Ele disse, não me lembro se são muitos os presentes que a gente ganha. Foi quando o amigo nosso que estava ali lembrou que Madalena... Havia dado uma muda lá perto da nossa casa, né Madalena? Eu, eu plantei ela, a gente trouxe ela de semente lá de Minas Gerais, então só muito quente aqui, gente. E daí eu plantei, né? Deixei secar, plantei, aí deu a mudinha, aí eu dei pro seu Ayrton, ó. E o empregado dele, o Sebastião, plantou aqui, que tem a mão boa também. Então, olha como é que ela tá linda. Tá né? simplesmente depois, linda. Já deu um, dois, três. Quatro, né? Quatro, cinco galhos. Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis galhos, Cícero. Já? Oh, um sorrir. Então, com sabedoria, vai ter que depois fazer o desbaste, mas não é agora. É. E aí fica aqui o nosso agradecimento, né, Madalena? Sim. Para a Márcia. É isso? O nome dela é Márcia? Sim. Luzia. me perdoe, Luzia. Me perdoe, eu confundi seu então, nome. Cícero é o único nome? É, sou mesmo. <risos> Guardo mais o, o, o rosto. É. A Luzia... E o Zezinho, lá da família do Seu Deco, O Zezinho é um dos filhos Abraço. mais velhos do Seu Deca, que foi quem nos deu a goiaba, que nós, então, tiramos a semente. E aqui, Zezinho, nós temos esse belo pé, que está vindo com uma força muito grande. E temos mais duas mudas para doar também, que está lá em casa. Aliás, já foram doadas, né? Quero que você mostre ali, ó, a... Essas folhas que ele está tirando, essas folhas que tá folha tirando, ele vai reaproveitar, Então isso que eu vou perguntar para ele, se ele dá para porco, sei lá, onde vai. O seu Ayr, Essas folhas que está arrancando aqui, vai ser reaproveitada? Vai dar para porco, a galinha, alguma coisa assim? Então se tivesse, é que a gente não tem ainda uma pessoa para reaproveitar, né? Mais o mineiro é o mineiro? Ele vem pegar aqui, eu acho que foi aqui. Ele vem? A parte de baixo, né? O mineiro é. O mineiro que mora aqui com nome de galinha aqui. Hum, é mesmo. Bom, gente, agora então eu vou. Tem como falar com ele? É, conversar um pouco com o seu Ayrton aqui. Seu Ayrton, bom dia. Bom, dia, Bom, meus amigos do canal, alguns que conversaram comigo me perguntaram a respeito do seu Ayrton, como é que o seu Ayrton estava. Tem inclusive uma senhora do Paraná que viu a matéria que nós gravamos e pediu que se fosse possível voltasse a falar com o senhor Ayrton, foi um dos motivos que eu voltei a procurar o senhor Ayrton. O senhor Ayrton, acho que seria bom o senhor abaixar essa máscara, não é não? Pela fé nós estamos guardados, né? Guardados e, e a distância adequada, né? É. Então, seu Ayrton, qual foi o motivo que o senhor iniciou esse trabalho aqui no lar? É chamado Lar dos Velhinhos ou, ou cantinho. o cantinho do vovô? O que, que motivou? O senhor foi convidado? O senhor, por conta própria, veio e procurou? Porque está ficando muito bonito o trabalho aqui. Então, o é, é, é uma bandeira que a gente carrega, carrega é, de, né, no gostar do meio ambiente, inclusive de, de uma horta orgânica. E, como os, os, os coordenadores e diretores aqui da, dos do cantinho do robô, conhecia o meu trabalho, convidou para uma, uma fala e a gente iniciamos um trabalho junto à casa a produzir uma um verdura orgânica para eles, né? Para eles. E eu estava observando que o senhor fez dessa vez uma horta num estilo diferente, chamado estilo mandala. O que o senhor está achando dessa novidade? Porque é a primeira vez que o senhor faz é o estilo mandala, o estilo né? O mandala é. É a primeira vez e fiquei contente porque todas as pessoas que estão vindo aqui, foi uma iniciativa da gente assim não programada, uhum. pelas máquinas que vieram trabalhar aqui o trator, uhum. por o um espaço ser pequeno, eles trabalharam dessa forma. Sim. Aí senti, da pô, então já vamos fazer os canteiros, que é o sentido mandala, né? Sim. Tem então não sabia. Estou é. conhecendo. A é, senhora não sabia que chama -se mandala? Não. É, é sim. É, e as pessoas vêm aqui e, e gostam muito tá do modelo arredondado. E aí o senhor pode consorciar com rosas, com o famoso cravo de defunto, né? Que o cravo de defunto, ele próximo do, do, da couve, ele tira as pragas que atacam a couve. a couve. Ao invés de ir para a couve, chega nele morre ali. e morre ali. Eu, mas a Madalena, fizemos um estudo bem aprofundado a respeito para implantar lá na nossa chacrazinha, mas aí mudamos os nossos planos, mas eu estou gostando de ver a, as mãos abençoadas seu Ed, que estão trabalhando aqui, porque as verduras estão muito bonitas e como está no começo ainda, tem muita novidade pela frente, né? Sim, tá, é. Então tudo aquilo no... para caminhar bem, para produzir bem, a primeira coisa é o amor, né? O Caio, inclusive né, tem o nosso parceiro Caio, que está tudo bom, Caio? Estou te apresentando aqui para o meu público e para as pessoas que gostam do que nós gostamos também. O que, que você acha de ajudar o seu Ayrton? Fala para mim. Tá, tá muito bom. Você trabalha aqui sempre que você pode? Ou ah, você eu, tem... Eu estou vindo todo dia. Todo dia? Mais cedo, mais tarde, porque eu moro aqui perto, sabe? Aí eu você vem... Com uma horta aqui atrás. Ah, então você já tem já o, o mesmo carinho pelo é, tipo de tudo. trabalho, né? Eu gosto. Que coisa boa. É isso aí, senhor Ayrton. Nós temos que nos associar com quem fala a mesma língua nossa, né? Sim, sim. É... Tanto que eu, quando eu fiz aquela pequena entrevista com o senhor, é, antes de ser hackeado o meu canal, eu estava com quase 300 mil. Aí eu consegui o canal de volta, graças a Deus, mas eu perdi todas os, as visualizações e agora está com quase 170 mil. Quase 170 mil. Que bom, Ou seja, que o pessoal está gostando, né? Sim. E aí, uma hora nós temos que com mais tranquilidade e. Voltar lá porque tem muita gente que fala, ah, seu Cícero, tem algumas coisas que o senhor passou e deixou para trás. Não? Eu falei, é que foi a primeira vez e nós não estávamos muito preparados para preparado, ganhar a primeira vez. Agora já sim, dá para ter uma noção. Sim, na próxima. E aqui qual que é a planta que o senhor tem, assim, é, não vou dizer preferência, mas é que mais sai para eles? Então, oh, tem trabalhos e projetos que às vezes a gente toma uma iniciativa... Ela é boa, mas não é a complementária uhum. é, Até agora mesmo, na, nessa ligação, eu estava falando com a diretora, que é... é responsável. Da, é responsável. Para nós, essa semana, fazer um novo estudo e ver Sim. Plantar mais qualidades de, de legumes e verduras que a, a casa utiliza. Sim. Em menores... Em, em menos, menos unidades. Certo. Porque aqui a gente plantou... 200 mudas de couve, a, a, a casa não consegue consumir, ah. então, a vai mudar, por exemplo. Vai diminuir a, diminuir a quantidade de couve e aumentar, por é, exemplo, de outra hortaliça. E, e a hortaliça. quantidade de, de, de, de outras hortaliças Entendi. que possam utilizar. Entendi. No caso, até plantar rama de mandioca, plantar a mandioquinha, a mandioquinha salsa, salada, o rabanete, a cenoura, que são, são legumes. Que os, os internos vão os, consumir os, com maior quantidade, é, né? Com maior quantidade. Ah, é, é tudo a experiência, Sim, né? É tudo a mesmo. experiência. O início, que lá na outra primeira que a gente fez, como é, é para uma população é, aberta, então a gente planta quantidade e... aí sai, tem, é, tem o consumo. Aqui, como é, só para eles, só né? Só para eles, então tem que ser mais... Oh, mais quantidade de, de específica de de, de legumes, legumes e, e, e e verdura que eles consomem. Que né? que consome, Entendi. Que eles consome. Quer dizer, na verdade são erros e acertos, Sim. né? Erros e acertos. Só acertamos errando. E erramos, é, acertamos, é exatamente. É. E aqui o senhor deseja fazer só o que, é que hoje, que seu, seu Hoje nós estamos passando por aqui, só Cícero e isso, dona Madalena, dona Madalena, um orgulho de vocês. Nós, nós, é que, nós é que nos sentimos honrados, pode ter certeza Eu vou Filmar aqui, fazer um vídeo do nosso trabalho O trabalho da, da, da casa do cantinho do vovô Então hoje nós só passamos aqui para mostrar para vocês Como é que está o nosso trabalho aqui, o que nós temos aqui E daqui nós vamos para o recanto do vovô No Jardim Santo André Então nós temos o cantinho do vovô O, do vovô, o recanto, o recanto do, do, vovô, do vovô e o lar dos velhinhos O lar dos velhinhos que beleza, é. né? E mais uma hortinha também na, na Escola Brasil. Aqui é qual? Aqui é Cantinho. cantinho do Vovô. Ah, cantinho. cantinho do Vovô. E a outra que nós vamos Santo André é Recanto. Do Vovô. Do vovô. É, lá tem, não, não sei especificamente quantas pessoas, mas eu acho que tem mais internos do que, do do que, aqui? Do que aqui. Aqui é novo, né, senhor? Aqui é novo. Sim, no local. Né? No local, quer dizer. De outra Sim, eu quero dizer no local. É, é. E vieram pra, pra cá. Eu lembro que, é. que quando foi para é, iniciar, não fui eu o motorista que levei o presidente para inaugurar, então inaugurar. foi outro motorista. Por isso que eu não conhecia, aqui. É, não conhecia é, não. aqui. Não, mas foi bom conhecer o trabalho do senhor, viu? Sim. Deu preferência. Oh, nice. é, dou preferência. Mais uma vez, eu agradeço. dou preferência. Sim, e não vai plantar, senhorita, aquelas mudinhas hoje? Sim, vamos plantar. Ela, planta, vamos ela plantar. quer plantar um. É, como é, que é o nome dela? A Lívia. Lívia a Lívia, Lívia, a Lívia, Lívia ela, ela tem, participado, é. tem participado é. com a gente nos vídeos. Hum. Tem Sido conhecida aqui nesse Brasilzão de Deus e ela ama isso também, né? Então é bom que ela possa plantar e dizer: oh, Eu, um eu tive o privilégio de plantar lá na, no cantinho do vovô, uma muda né? É mamão que a gente vai plantar, é, de abóbora, abóbora que eu vi ali, uma muda de pepino, sim. Né? Então a Lívia vai, vai fazer esse plantio junto, junto conosco. Tá? Obrigado, é Lívia, gente. Olha só que interessante aqui. Eu fui feliz em ver esse milho embonecando. E a Madalena vai falar o que ela fazia quando era criança para a Lívia. Vai lá, Lívia. Então, eu não brinquei muito, mas brinquei. A gente tirava aqui, ó, descascava a espiga. Tira a massa. Descascava a espiga e brincava de bonequinha. E isso aqui, o cabelo do milho, era, era a, o cabelinho da boneca. A gente enrolava bonequinho no pano. Ai, muita gente brincou disso, né? Muita gente. Pois é. Na né? época, pra trás, pele, né? Viu? Brincou disso aqui. Que bonequinha de milho. Pois é. Hoje, assim nada, é. tem tantas bonecas e tantas marcas. Né, Lívia? E não dá valor, joga para lá. Né, Lívia? <risos> Nem quer brincar de boneca, quer celular. Ó, que é isso aqui, ó. Pois é. Bom, gente, é o seguinte. Eu vou dar uma entradinha aqui agora na horta. Como a horta é mandala, ela é circular. Então, eu vou... Mostrar para vocês o seguinte: ele tá tirando essas folhas aqui, ó. E essas folhas serão levadas para um senhor que tem galinha, então vai alimentar as galinhas desse senhor. As demais serão reaproveitadas da melhor forma possível aqui pelo cantinho do vovô, e foi o que ele falou, né? Mas tem muita coisa: nós temos milho, já estão dando ali, como vocês podem conferir. Aqui ó, tá vendo, como vocês podem conferir, nós temos também aquela qualidade de pimenta, me parece que aqui é pimenta doce. Ô senhor Ayrton, aqui é pimenta doce? Essa dedo de moça. Ah, o dedo de moça. Bom gente, é bom que eu vou aprendendo e nos meus erros, nas perguntas que eu faço, eu vou aprendendo também, então esse aqui é dedo de moça. Eu só não sei como que as pessoas dão nome para as plantas, baseado no que será, né? Pimenta dedo de moça. Olha só que interessante. Mas tudo bem. Isso é a cultura nossa, né? A gente ama essas coisas e isso é muito bom. Outra coisa que eu também estava observando aqui, é lógico que eu não vou conseguir pegar, mas a, as borboletas, elas vêm para cá eu vi várias qualidades já. Pelo menos três eu tenho certeza que eu vi voando aqui. E aí nós temos o quê? Nós temos também giló, eu estou um pouco longe, não vou lá agora, mas daqui eu consigo mostrar para vocês. Temos giló, está maduro inclusive. Com certeza já foi colhido, por falar nisso, agora é época de giló, né? tenho comido bastante giló que eu gosto muito. Temos quiaba, eu vou dar um jeitinho até lá, eu vou pisar aqui na folha que já foi colhida, vou, desculpa do balanço da câmera aí. Eu vou procurar não balançar muito porque é ruim ver filmagem com a câmera balançando, né? Quando a gente está com o gimbal, aí é mais prático porque o gimbal auxilia e não deixa balançar muito. Mas eu tô com a câmera de mão, ou melhor, a câmera de ombro, que eu tenho muito orgulho da qualidade de imagem dessa, dessa, dessa câmera. E eu vou mostrar para vocês agora aqui pés de quiabo. Agora também é época de quiabo, né? Madalena gosta do quiabo com, é, junto com a cabuchã. Aqui nós temos a flor do quiabo. Que eu tenho esse bom costume de filmar essas flores que eu acho muito bonito. O mato aqui tá tomando conta, mas porque tem chovido muito, viu pessoal? Não é relaxo não, tá? Aqui você. Bom, quem tá na roça sabe, né? Quando capina isso daqui, quando é à tarde, aqui, ó um exemplo aqui, ó. Tá sendo capinado, ó. Mas daqui a pouco já começa. Já vem com a força total, porque tá chovendo bastante. Quase ah, que é 10, se não me engano, tem o centro. Aqui tem mais só isso aí. Mamão. Não, mamão? É. Não, tem uma ali, ó. Aqui então, tem aqui. Tem tem felizinho, felizinho. Felizinho. Mamão é essas aqui. Essa. Mamão, tá ótimo. Mamão tem mais de 10, né? Aqui tem, tem, mais, tem mais de 10. Tem mais de 10, mamão. aí. 3. Aqui, ó. Uma pastela aí já fez uma boa falinha. É Hã? Como que é isso? Tá? Parece que é 22. 22. Eu acho que festa que foi 20 mesmo que eu pedi. Que a terra tá molhada, tá boa de tá boa de cavocar, né? Né? Ei, mas tá bem cultivido o esterquinho, hein? Tá. as Passou de mamão, viu, pai? Qual que eu vou pôr aqui? Ó. Oh. Você quer plantar o que, Lívia? Aqui? A Lívia quer plantar o que? É Lívia. Pega lá, Pega lá já, então, filho. Ó. Ó, tira. Você tem que saber tirar, viu? Ensina aí, mãe. É. Vai lá com a mão Não, vai para lá. Esse aqui, Lívia. Esse aí é pepino. É, Você pegou pepino, filho. Tem que ensinar ela o que, que é pepino, porque ela pegou o próximo. É, vai do lado de lá, Lívia. Vai do lado de lá. Já aprende a aprende diferenciar a muda, filha, do pepino e do mamão. Esse é o mamão. joga a terra ali. Assim, Lívia, com as duas mãos, ó. Apruma ele. no chão. Põe ele. Apruma ele, filho. Apruma ele. ele Aprumar é colocar ele de pé, bem, bem retinho. É, a perna. Opa, desculpa aí, gente. Estou falando aqui perdi o foco. O problema é a máscara. A máscara o dia da gente para gravar, viu? Primeira mudinha de mamão que a Lívia planta na vida, né Lívia? Pega Pode pegar por aí mesmo, filho. Você tem que aprender a diferenciar pelo caulo você sabe o que é mamão e o que não é. Pega um que tem mais folha. aqui ó, ó, aqui, por exemplo, mais folha, deixa, ó. Aí já tem uma cova ali ou não? Não. Pra cá, Vai lá, ali, Pode ir lá, ali. Vai lá. Sempre retinho, filha, sempre linheirinho. É bom que ela pegue amor por isso, porque está muito escasso hoje as crianças fazerem isso, né? Estamos procurando criar a Lívia da melhor maneira possível, como minha filha Cássia, lá em Minas, está criando os filhos dela também. Aquela que eu gravei o passeio da gente pelo mato lá. Está criando os filhos desse jeito também, amando a natureza, valorizando, né? Enquanto a gente pode. Deixa eu mostrar um negócio ali Essa planta, para quem não conhece, é a Aroeira Isso aí, Vitor, fala para nós a respeito dessa planta aqui então, Essa planta é da família da Aroeira Essa aqui é conhecida Aroeira Pimenteira Certo Ela dá uma frutinhas Vermelhinha Vermelhinha que muita gente até confunde Que diz que é a pimenta do reino É, já vi muita gente pensar que é a pimenta do reino mesmo É a Aroeira Pimenteira tem uma outra aroeira, que ela é do campo, e ela, por exemplo, que está de flor. Se fosse aquela uma do campo, nossa, essa aqui já estava tudo empolada. Tudo empolado. E quando ela está com flor, ela dá uma, uma energia em qualquer pessoa. Eu achava que era só uma qualidade, então são várias. Não, na, várias. na verdade, não, são, não é só essa qualidade, né? Não, tem, são várias qualidades. Essa outra eu preciso conhecer. É, tem essa e tem... A arueira tradicional, né? Que é madeira de lei. Sim. você deve conhecer, não Não, não conheço. aroeira que é madeira de lei, era é uma madeira... Deve ter... Ah, é aquela do Mato Grosso do Sul? O Mato Grosso do Sul, pode, deve ter morão dela. Conheço, sim. Enterrado há 100, 200 anos. Ah, lembrei. Lembrei daquela aroeira porque eu fui no Mato Grosso do Sul com a Madalena em 2019 e eu conheci. Conheceu, né? Ah, e pra furar aquilo? Não é, é um cerne, né, eu lembro do meu tio com motosserra para tirar uma lasca, lembra Madalena é. para fazer uma carne lá para nós. Aroeira é, é um cerne que não acaba, né? E se for plantar ela no brejo, no lugar molhado, aí ela dura. É. Ele tinha um pedaço de, de aroeira velha, antiga, é. caída no chão lá. Uhum. Aí ele pegou e falou: ah, eu vou aproveitar aquele pedaço de aroeira para fazer uma carne para nós." Mas já estava lá no chão já. Está no chão. É. é. Mas foi bom conhecer, seu... Variedade. Eu não sabia. Deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa boa que ela faz aqui. Ela é uma bênção para as abelhas nessa época. Vocês olharem ali, vocês vão ver abelhas voando atrás de néctar. É que elas entram dentro da, da, da, do cacho, da planta, é interessante. Mas dá para vocês ver algumas aqui, certo? Que tem uma bem aqui, ó. bonita. Vou ver se eu pego essa aqui para vocês verem. Aqui, essa daqui é uma. Ela entra lá dentro, fica lá para dentro. Olha lá, vai se escondendo dentro da planta. Olha pessoal, que coisa interessante, olhando aqui no hortelã, pela primeira vez estou vendo a flor do, da, da hortelã, eu nunca tinha visto, então para mim é novidade, ela é interessante né, nunca tinha visto e estou gostando do que estou filmando, acho que tem só essa flor aqui que estou vendo né Bem, é só essa mesmo, e sempre a gente encontra na flor encontra alguma coisa, uma abelhinha, uma mosca, sempre tem, olha que belezinha que ela oferece. Pessoal, é o seguinte, esse pé de árvore aqui, eu vou pedir para o seu ailton falar para nós a respeito desse pé de árvore. só Ayrton, vem para cá um pouquinho para o sol te iluminar. Vem para cá um pouquinho. Isso, fala para nós a respeito desse pé de planta, que é uma árvore. Essa é, um, é um, um, uma planta, uma, uma árvore é, chamada jambolão. E ela é muito procurada, aquela é um tratamento de diabetes. Diabética. Pessoa diabética, usa muito a folha dela para fazer o chá. É, é muito bom para controlar o diabetes. E o fruto também é uma delícia, né? E o fruto também é uma, não deixa de ser uma delícia. Para quem não conhece, se pegar para comer a primeira vez vai ficar com a boca vermelha, não é isso? Fica. Ela fica, deixa a boca da gente bem corada, bem, bem avermelhada. Então pessoal, aqui está o nosso pé de árvore que eu conheço também por jambulão, tá bom?